Oi, gente, queria falar com vocês um pouquinho. Sei que tem, tem muita gente perguntando. Preocupado, não, tô aqui, graças a Deus. É, mas deixa eu voltar só um pouquinho: o que aconteceu? É que eu peguei o coronavírus sim, há umas duas semanas atrás. Trabalhei ainda uma semana com ele, provavelmente fez efeito, a imunidade caiu e eu peguei a pneumonia. Então a segunda semana foi difícil porque ele já estava avançado e eu fui para as urgências rapidinho porque tava chegando a hora de ir, né? E aí lá eles me deram um bom antibiótico e me reanimaram. Mas a situação, como deve estar aí também no Brasil e em muitos lugares do mundo, não tava legal. Mandaram para casa, que tava super lotado e e aí, você é jovem, me disseram e você vai resistir e bola pra frente, toma aqui as receitas de antibiótico e tudo mais, vai pra casa, se trata lá. Eu voltei, é, fiquei lá, sei lá, 18 horas e voltei e a minha enfermeira particular, querida Sibele se transformou em mulher, enfermeira, cozinheira e tudo o que foi possível fazer e muito melhor do que lá. Só que a imunidade muito baixa, eu não resisti de novo e tive que voltar pra lá. E aí foi de novo a mesma conversa, injeção na veia e antibiótico e você é jovem, você vai voltar pra casa, você não vai ficar aqui. E eu voltei de novo. Muito bem. Então... Uh... Esse vírus é realmente perigoso, porque ele ataca muita coisa ao mesmo tempo. A pneumonia é o fim delas, eu vou dizer. E, e com outras dificuldades que eu deixo para detalhes, um dia a gente conta. Mas o importante é que a recuperação é muito longa. E, e também uh, deixa você assim, muito fraco, por isso que eu não consegui... E não tinha forças para fazer nem esse vídeo antes. E agora eu estou conversando com vocês, estou falando. Eu não tossi ainda. E estou fazendo fisioterapia respiratória com uma amiga da Sibeli de faculdade. E Deus tem enviado pessoas de todos os horizontes para ajudar das igrejas. E sobretudo, os, dizendo uh, o futuro. O futuro é, estou nas mãos de Deus e Ele está cuidando de mim então esse é o mais importante e é nessas promessas que eu estou me segurando porque ainda está longa a recuperação final é... o resto tem muita coisa que não é importante a barba o cabelo não dá mais para cuidar muita coisa e eu canso rápido e... e estou aprendendo de novo a comer porque vários dias não deu para fazer não deu para comia não aguentava e nem tomar água e, e assim vai, senão eu vou entrar em detalhes, mas graças a Deus eu estou bem, estou com saudade de vocês e, e queria em breve ver vocês, mas é, não, não dá, né? mas não é porque eu estou trabalhando, porque é, eu não vou trabalhar durante um bom tempo, eu acho, Tem umas 3, 4 semanas ainda e eu tenho que me recuperar e isso é gradativo, é lento, e, e, e, por favor, gente, o que eu queria pedir para vocês é que tomem cuidado, porque, aparentemente, é um vírus... Uh, é, é, bom, tem um, um, alguns sintomas e, para algumas pessoas, passa despercebido quase, mas, para mim, não foi. E isso é o que ninguém sabe. Então, quando você não sabe, por favor, se proteja, por favor... Sim, lave as mãos os 20 segundos ou mais e você proteja os seus. E tem uma coisa que é bem importante, é Deus, Deus que faz a diferença. Faz a diferença quando você sofre esse atentado do vírus e está nas últimas e Deus é capaz de levantar e mandar a gente falar para você, você vai se levantar. E daqui tantos dias, e você vai, e você está numa situação horrível, mas você crê no milagre que Deus pode fazer. Isso faz diferença, faz diferença na cabeça, na fé, e move montanhas. Você pode estar no abismo, você pode estar lá nas profundezas, mas Ele vai te tirar de lá, Ele vai te buscar. E para você, confie em Deus, se proteja, ore e busque, Busque oportunidade De ficar bem pertinho dele é agora Sabe aquela ovelha ferida É o que eu estou fazendo aqui viu? Todo dia bem pertinho de Deus Porque eu tenho aproveitado Ficar esse tempo de recuperação Com ele Faz isso você Sem precisar passar por esse sofrimento Que eu passei Por favor Se aproxime de Deus se você não está pertinho dele E se você está Você agarre nele né Tá bom? Um prazer. Eu tô cansando, mas é, eu amo vocês, é, família, amigos e todos. Então, vou ficar muito contente de, em breve, não sei quando, poder dar um grande abraço um grande beijo a cada um de vocês. Beijo e abraço, tá faltando hoje em dia, né? Vai ser assim. Deus abençoe vocês. Bom, vamos testar agora o cabeleireiro. Tá bom, dá uma olhada aí. Muito bom, hein? Caramba, caramba. Ah,